Ué, que puzzle? Se um erro foi feito, toque o sino. Ah, eu tenho que colocar as quatro juntas. Complicado. Então, pera. Acho que eu já entendi o Miguel. Oxe, que isso? Isso aqui é só para iluminar? Então, pera, não é assim. Hein? Vamos ver se assim vai. Tá indo. Ah, é nóis. Ring. Oi, aqui é o Papyrus. Como você... É, como que eu consegui esse número? Foi fácil. Eu apenas apertei qualquer número sequencialmente. Eu peguei o seu. Então, uh, o que você está usando? Perguntando para um amigo. Ela disse que viu você vestindo uma bandana. Isso é verdade? Você está usando uma bandana? Gente, eu já não estou usando uma bandana. Então você não está usando uma bandana? Peguei. Você é meu amigo, então eu vou confiar em você 100%. Tem um bom dia, eu não estou usando uma bandana, né, gente? Status. Ah, é muito bom. Ah, eu tô usando. Ah, eu menti pra ele. Há muito tempo atrás, os monstros sussurravam. É... Não quero ouvir não. Sala dos desejos. Não vou ouvir isso aqui não, gente. Vamos ver como é que ele está. Poxa, ataque, tá. Ele parece que... Que quer limpar o mundo Twitch. Vou lavar a sua cara ai ai ai, ai, ai, ai, ai, ai Ah, ele é forte Vamos limpar Você pediu ele para limpar Ele parece feliz Verde significa verde Ah, já deu Já podemos tirar ele você olha para o... Quer olhar para o um telescópio? Check wall. Check... Ah tá, era para a gente procurar um negócio. Olha a parede já acima. Algumas coisas estão escritas aqui você consegue entender algumas palavras. A guerra dos humanos e dos monstros. Uh... Por que os humanos atacaram? Entretanto, parece que eles não tinham nada a temer. Humanos são inacreditavelmente fortes. E para pegar a alma deles perto de um monstro, tem o mesmo poder de, da alma. Tá. Mas os humanos têm uma fraqueza. Ironicamente, é a força de suas almas. O poder permite persistir fora de um, corpo, de um corpo quando morre. Se o monstro derrotar um humano, eles podem ficar com a sua alma. O monstro com uma alma humana é uma besta muito forte. É uma ilustração de criatura estranha. Parece ter alguma... Hum, Interesse em... Eita porra. Temos luzinha no meu rosto de novo, gente. Eita, porra! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai, ai, ai! Gente! Não, vamos... Pera aí, pera, pera, pera. morri é... nossa gente eu quase que eu morri que porra é essa <risos> Eu hein Yo, você viu aquilo? Ele me tocou Eu nunca vou lavar o meu rosto de novo Cara, você é tão... Azarado. Se você tivesse parado um pouquinho para a esquerda. Não se preocupe. Eu tenho certeza que vamos ver ela de novo. Que isso? Uau, que isso? É um queijo que está há tanto tempo que magicamente cristalizou. Está preso na mesa. Squeak. <risos> Sabendo que o mouse um dia vai pegar, extrair queijo do cristal mítico, enche você com determinação. Vamos... Comer aqui o meu... Ah, o jogo me curou. Que ótimo. Obrigado, jogo. Simbora, embora, gente. Sans! Tem um telescópio velho. Um telescópio. Eu estou pensando sobre o trabalho de telescópio. Normalmente é 500 mil para usar esse Telescope Premium. Mas, desde que eu conheci você, você pode usar de graça. O que acha? Sim. Oxe, tem nada. Gente, não tem nada? Qual o sentido disso? Hã? Você não está satisfeito? Não se preocupe. Eu vou te dar um... Refundo de... <risos> Ai meu Deus, Sans é demais, gente. Ah, oh, o um vendedor de sorvete. Eu mudei o meu store, mas aqui não tem nenhum vendedor. Ah, achei uma solução. Aí você quer comprar um sorvete? Se você tiver três cartas, eu posso trocar por um sorvete. Agora por apenas 25Gs. Só um. O que que eu tenho aqui pra jogar fora, gente? Biscoito, biscoito, biscoito, comida, poção, poção. Tudo poção. Só, que isso? Poção? É, é poção. Bora. O que são as estrelas? Você pode tocá-las? Você pode comê-las? Você pode matá-las? Você é uma estrela? Ok, vamos para a direita gente, ele está muito estranho. Tá, a gente vai ter que dar a volta. Vamos descer! Ring. Olá, aqui é o Papyrus! Lembra de quando eu te pedi sobre as roupas? Bom, um amigo que quer saber. A opinião é muito, tipo, importante. Papyrus que Tá, não queria trair. Você disse que não estava... Então, claro que atualmente eu disse pra ela que você estava usando uma banana. Isso me machucou. Que era uma mentira. Mas desde que você não está usando uma bandana, ela claramente não vai atacar você. Quero que todo mundo... Ih, gente, então vamos desequipar a bandana agora. Ih, não dá pra desequipar. Ai, gente, meu Deus. Vai dar ruim. É, gente, vai dar ruim. Eu não consigo tirar. Jurema vai ter que lutar. Só da esper? Entendi. Que isso? Você ouviu uma conversa. Não diga isso, vai! Eu prometi que eu não ia rir. Poder para pegar as suas almas. É o poder que os humanos tinham medo. Tô gravando. Que isso, gente? Eu não tô gostando. Eu não tô gostando. kawaii aí! Eu não vi você aí aqui. Eu sou homem Eu sou Onion San. Onion San, ouviu? Yeah. Você está vindo visitar a cachoeira? Vai ser legal aqui, né? Você vai amar. Sim, eu também. É o meu favorito. Ah, mesmo que a água está ficando estranha aqui, eu tenho que sentar todas as vezes, mas... Hey, tá tudo bem. Eu vou me... Estou me mudando para a cidade e viver em um aquário, como todos os meus amigos fizeram. E o aquário está cheio. É... Entretanto... Se eu quero também, eu... Se eu também está bem, eu vi... Um Dini vai arrumar tudo. Eu vou lá viver no oceano, entendeu? Ei, ei, ei. Esse é o final da sala. Vejo você. Cachoeira. Nossa, que susto. Vamos checar. Ela está com muita vergonha pra cantar a sua música mortal. Dude. Uh, vou conduzir ela. Você levantou as mãos e agora você está vulnerável à eletricidade a golpes elétricos. Smile. Você sorriu. Você pediu para ver o sorriso dela. Hã? Pronto. Gente, conseguimos. É nóis, tá difícil aqui esses bichos. Tá, vamos subir. Acho que é pra subir, deixa eu ver. É, esconde um grande tesouro, eu quero um grande tesouro. Tem um piano aqui. Tocar? Sim. Sim. espera <risos> aí Uma música ecoa pelo corredor Você não vai tocar sozinho Apenas as primeiras oito estão boas Como assim? Então oito, vamos lá Sei lá, como assim? Eita porra. Apenas as primeiras oito. As primeiras oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver se tem um negócio aqui. Cadê? Não dá pra tocar. Errei. Vamos lá que eu vou conseguir. <risos> é, gente, não sei o segredo. Se alguém sabe, aí me explica. Quem sabe eu volte. Esse é o poder não foi encontrado ainda. O humano não pode pegar uma alma de um monstro. Quando o monstro morre, sua alma desaparece. E um poder incrível que precisa para uma... A alma viver no monstro. É apenas, tem apenas uma exceção. A alma de um de, de espécies especiais é chamado chefes. A alma é mais forte e persiste após a morte. Se por alguns momentos o um humano absorver essa alma. Mas nunca aconteceu. E nunca irá acontecer. É uma estátua. A estrutura está tipo suja molhada. Por favor, pegue um. Pegar um Umbrella? Sim. You took an Umbrella. Ponte o Umbrella na estatua? Yes. Você colocou a estatua. Em Data já tem uma música que começou a tocar. Então, peraí, vamos ver. Pam pam pam pam pam pam pam pam não dá pam tocar isso, não. Era um negócio assim. Ai, eu queria tanto tesouro um negócio gente. Ah, tanto tesouro Vamos ouvir de novo. Ali ó. Gente. No meu celular. Aqui, gente, é os esquemas. Bora. Ai, que linda! Falta só. Saiu... Ah, foi, vamos, a gente vai conseguir. Bora tocar Mozart. Tesourinho de grátis. <risos> que é isso? É uma, um artefato lendário. Você vai pegá-lo? Sim. Você está carregando? Ah. Vamos jogar isso aqui fora. Sim. Você está carregando muitos cachorros? Como assim? Annoying dog. Como assim? O cachorro absorveu o artefato. O artefato se foi. Ah, mano. <risos> Ai, meu Deus, eu fui trollado. Quero meu guarda-chuva de volta também. Me dá. Quero outro. Isso aí. Yo! Você tem um guarda-chuva? Ótimo! Vamos. Vem comigo. Olha, gente, até sombrinha esse jogo tem, mano. Esse jogo é muito bem feito, gente. Cara... Isso é tão legal. Ela mata os caras maus e nunca perde. Se eu fosse humano, eu gostaria... Eu, eu, eu, toda noite, eu estaria dormindo, sabendo que ela ia me derrotar. eu hein. Então, nós podemos... Temos um projeto de escola que temos que cuidar de uma flor. O rei, nós temos que chamar ele de Mr. Dermor... Voluntariado para doador de flores. É, tá. Esse negócio de responsabilidades. Isso me faz pensar. Ah, que legal, agora você pode... Tá, vamos embora, gente. Tá muito... Whatever esse texto aqui. Uh, talvez ele não derrote os professores. Ok. Castelo? Uau. Ah, nossa, que demais! A Aventura de Jurema! Então, essa é, é, é... muito alto, não dá pra subir. Você quer ver... Coloque seu guarda-chuva e suba nos meus ombros, ok. Yes. Ah, vá à frente. Não se preocupe comigo. Eu sempre acho um jeito de passar. <risos> aí, gente. Os humanos têm medo do nosso poder. Declarando guerra com a gente. É, aí, teve que ter piedade. A música tá... Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que eu cortei... Eu, provavelmente eu cortei em várias partes, vocês verão aí em breve. Mas espero que vocês tenham gostado. Deem like, favoritos, inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Não se esqueçam de dar um like aí para todo mundo, né? Comentar o que vocês acharam, se vocês estão gostando, o que estão achando das minhas escolhas. Que eu sempre respondo os comentários de todo mundo. Então até o próximo vídeo, gente. Então pessoal, falou.